Olá amados irmãos em Cristo que a graça e a paz seja com todos estamos aqui mais uma vez para ministrar um estudo que certamente vai tocar muitos eu creio que Deus tem nos dado esta graça de trazermos esses estudos porque a igreja todos nós precisamos estar preparados para aquilo que está vindo adiante de nós por isso abra o teu coração é, nesse momento para receber E todos quantos ainda forem acessar Que possam buscar na palavra Busque tomar nota de, alguma, de algumas coisas que você precisar Para poder depois buscar e meditar mais Mas antes de começarmos vamos orar Entregar esses momentos a Cristo Senhor em nome de Jesus nós queremos te agradecer Porque tu Senhor nos dás as condições de podermos aqui estar e de poder levar a Tua Palavra conforme Tu tens nos revelado. Pedimos, Senhor, que Tu abras o nosso entendimento e o nosso coração para podermos receber com clareza aquilo que Tu queres nos ensinar, assim como fizeste com os discípulos, de abrir o entendimento para compreenderem as Escrituras. Assim nós abrimos o nosso coração para receber de Ti todo o ensino e toda a direção. E em nome de Jesus, que o Espírito Santo seja soberano e traga luz sobre tudo aquilo que nós necessitamos amém Senhor queridos Deus tem nos me constrangido de trazer algo muito importante confesso que eu não me lembro de ter ouvido uh, alguma explicação algum ensino como isso que o Senhor nos mostrou mas temos um compromisso diante de Deus, porque ele diz no livro de Ezequiel, ele diz que quando eu disser ao ímpio, certamente morrerás, se não o avisares, nem falares para avisar o ímpio acerca do seu mau caminho, a fim de salvar a sua vida, aquele ímpio morrerá na sua impiedade, na sua iniquidade, mas o seu sangue da tua mão requererei. Irmãos, isso é muito sério. Nós que somos, temos a, a comissão de Deus, de sermos luz do mundo e sal da terra, nós não podemos deixar as coisas de Deus, da palavra, da revelação, da rema, deixar passar batido. Nós não podemos isso. É, isso nos será cobrado. E eu confesso que é com grande temor que eu estou aqui, para liberar isso que o Senhor nos deu e pergunto para os irmãos talvez a grande maioria dos crentes hoje uh, qual é a revelação que nós temos sobre qual é o destino de todo ser humano da face da terra quando Jesus vier quando o arrebatamento acontecer porque nós falamos tanto hoje nesses últimos momentos assim, sobre a volta de Cristo e precisamos ter clareza que primeiro vem o arrebatamento para depois na sequência Jesus vir pela segunda vez e nós precisamos estar abertos compreender uh, aonde que nós vamos, qual é que vai ser o nosso destino se eu perguntar para você agora, qual é o destino dos crentes, cristãos e dos ímpios? Talvez a, a resposta óbvia, imediata, será ou o céu ou o inferno. Mas será que é isso mesmo? Será que isso é, é a, o, o plano completo? Será que não tem outras coisas no meio disso que nós precisamos ter clareza? E esse é o ponto que eu quero hoje trazer para os irmãos. Em primeiro lugar, apenas rapidamente recapitulando, porque nós já falamos em outras vezes, quando acontecer, na sétima trombeta, quando acontecer o arrebatamento, todos aqueles que estiverem com o nome no livro da vida serão arrebatados. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Por que que diz todo aquele que invocar o nome do Senhor e não todo aquele que tem o seu nome no livro da vida? Porque nós temos que entender que desde Adão até aquele momento, nem todos tiveram Cristo. Nem todos tiveram uh, o batismo nas águas, nem todos tiveram aquela oração do novo nascimento. Então nós temos que entender as dispensações... De Adão até Moisés, lembra que os sete dias da criação, um, seis dias Deus trabalhou, dois, dois mil anos, dois mil anos e dois mil anos. De Adão até Moisés, dois mil anos, não, não havia lei e a palavra diz bem claro que aonde não há lei, não há pecado. Então como é que aquele povo era... Uh, dirigido como é que ele era conduzido por Deus pelo Espírito através da consciência a consciência conduzia dirigia aquele povo antes da lei e a consciência é uma faculdade do Espírito que faz parte do coração quando a Bíblia fala em coração não está falando da bombinha aqui está falando da alma Mente, vontade e emoções Mais a faculdade do espírito que é a consciência Que é a área de comunicação entre espírito e alma E a, através da qual, da faculdade que Deus fala ao nosso coração Através da consciência Depois, quando Moisés trouxe a lei até Jesus De Moisés até Jesus A lei é que dirigia todo ser humano quem obedecia a lei e cumpria aquilo que estava determinado, estava correto. E a lei, rapidamente aqui, a lei não é apenas os dez mandamentos ou o resumo daqueles dois mandamentos que Jesus deixou. A lei completa são 613 mandamentos, as ordenanças da lei as alianças da lei e os estatutos perpétuos isso é a lei toda, é impossível qualquer ser humano querer cumprir isso aí por isso que veio Jesus para pela sua misericórdia pelo seu sacrifício na cruz nos dar a condição de pela graça sermos salvos e muito se fala hoje na graça mas quero dizer uma coisa a graça mal compreendida acaba virando uma desgraça por isso, nós temos que entender. Eu fui obrigado a fazer um rápido resumo dos versículos, para não perder muito tempo, e eu usei a Bíblia é, fiel e corrigida, trinitariana. Então, as palavras são um pouquinho diferentes é, da revista atualizada que a maioria vai usar. No arrebatamento, a maioria, todos aqueles que têm o nome no livro da vida, naquele momento, que estarão aqui na terra, a palavra diz bem claro em, em Tessalonicenses: primeiro ressuscitarão aqueles que em Cristo, os em Cristo, primeiro ressuscitarão, depois nós os que estivermos vivos. Mas isso já é a consumação? Nós sabemos que ali, logo na sequência, já vem o tribunal de Cristo. Porque Jesus diz. Em Mateus 25, quando vier o Filho do Homem na sua glória e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória e diante dele serão reunidas todas as nações e ele separará uns dos outros, como o pastor separa as ovelhas dos cabritos. Porá as ovelhas à sua direita e os cabritos à sua esquerda. Então ali... Jesus já vai fazer uma separação Daqueles que negaram a vida da alma Daqueles que realmente Foram seguidores de Cristo E vai levá-los para as bodas do Cordeiro Os outros Ficarão para as trevas exteriores E esse é um ponto Que muito poucos têm consciência disso Porque isso não é ensinado Raros lugares que isso é ensinado. E por que que diz isso? Em Mateus 22, uh, verso 11, mas quando o rei, isso está falando das bodas do cordeiro, quando o rei entrou para ver os convivas, viu ali um homem que não trajava veste nupcial e perguntou-lhe, amigo, como entraste aqui sem veste nupcial? Ele, porém, emudeceu ordenou -o, então aos servos, amarrai-o de pés e mãos e lançai-o nas trevas exteriores. Ali haverá era choro e ranger de dentes. Essa pessoa é uma pessoa salva com nome no livro da vida, mas não permitiu ser trabalhado na sua alma. Este é um ponto extremamente importante porque as pessoas têm na sua no seu entendimento que qualquer pessoa que uma vez está na igreja, uma vez fez aquela oração e batizou, então está no céu, não é verdade, vai estar salvo no futuro na nova Jerusalém? Sim, mas só vai participar das bodas do Cordeiro aquele que tiver a sua alma tratada, e por isso também Deus permite muitas provas e tribulações na nossa vida hoje, para nós aprendermos a negar a vida da alma, sermos disciplinados, porque Deus diz claramente na sua palavra, que ele não quer que ninguém se perca, mas que todos venham à salvação, segundo Pedro 3,9. Então isso é um ponto extremamente importante, e ele diz nesse verso 14 aqui de Mateus 22, porque muitos são chamados e poucos escolhidos. Irmãos, se a gente parar para entrar dentro desses versículos aqui e compreender a profundidade disso, com certeza nós vamos mudar muito a nossa atitude a nossa maneira de eh, entender o verdadeiro evangelho e de conduzir a nossa vida nós nunca mais vamos viver a nossa vida de qualquer jeito, inconsequentemente, pensando que isso é pelo simples fato de nós fazermos parte de uma congregação, de irmos o culto de vez em quando, que isso já resolveu tudo. Não é verdade. Isso é um engano do diabo. Eu já escutei falar para mim. Uma pessoa disse para mim assim: "Tu sabe quantos anos eu tenho de convertido?" Eu tenho 18 anos de convertido. Isso não quer dizer nada. Se a vida dessa pessoa não condiz com aquilo que ela está proferindo, nós temos que tomar cuidado disso. Mas aí, nós temos também, logo na sequência, nós temos ali, ah, em Mateus 25, ah, aquela parábola, que muito é falado, muitos já temos ouvido isso, a parábola das dez virgens. E veja bem, irmãos, muitas vezes é pregado sobre esta parábola como sendo antes do arrebatamento. Mas será que é isso? o entendimento que eu tenho disso e aí eu falo que nem Paulo existe aquilo que a palavra deixa claro e aquilo que eu entendo da palavra e eu entendo dessa parábola das dez virgens porque elas são dez virgens elas não são ímpias para ser virgem já tem que ser alguém consagrado para Deus cinco foram e cinco ficaram, onde? e nós temos que entender porque quando aconteceu o arrebatamento nós não sabemos o momento exato, o minuto. A Bíblia diz, o dia e a hora ninguém sabe. Será de surpresa, num fechar, num piscar de olhos. Quer dizer, nós vamos estar fazendo todo o nosso trabalho normal, a nossa vida normal. E num décimo de segundo, foi embora. Aí tem um detalhe nós estaremos sendo levados até as nuvens. E a, essa parábola, ela diz no verso 6, mas à meia-noite, ouviu-se um grito, eis o noivo, saí-lhe ao seu encontro. Nós no arrebatamento não saímos ao encontro de Jesus, nós somos levados a, até ele. Então essas, essas dez virgens, elas, elas estavam... Foram arrebatadas, mas cinco estavam preparadas e cinco não estavam preparadas. Cinco foram para as bodas, outras cinco ficaram de fora. E se ficaram de fora, foram para as trevas exteriores. Não tem outro lugar para ir. Esse é um ponto que nós temos que ter na nossa mente clara. E por que, que isso em tão poucas vezes é pregado com clareza para que todos nós saibamos? Irmãos, eu quero dizer uma coisa assim, se você tiver que atravessar um precipício, e ali tem duas pontes na tua frente, iguais no visual, mas uma é feita com gesso, tipo gesso que se usa para fazer forro, e a outra é feita de ferro. Se você não souber, tem 50% de chance de tomar a ponte errada, e o resultado você sabe, vai despencar mas se você souber a verdade, fatalmente, com certeza, vai tomar a ponte de ferro, e não vai ter problema, então esse é um ponto, as pessoas podem dizer, mas o que eu tenho que ver com isso, por que eu tenho que saber esses mínimos detalhes de escatologia, como às vezes me falam, ah, tu fala de escatologia, eu não penso que eu falo de escatologia, eu quero falar a verdade cristalina da palavra para todos aqueles que ouvirem, que é um compromisso que Deus me deu em Ezequiel, que é um compromisso que eu e você e todos nós temos de alertar o povo, para que ele não seja, porque o sangue daquelas pessoas pode ser requerido das nossas mãos. Se nós tivermos esse entendimento, você vai ter uma atitude muito diferente diante do evangelho, e diante das circunstâncias que nós estamos vivendo hoje, então, <coughs> uh, nós temos que separar todas as pessoas que morrem ou morreram antes do arrebatamento, tem uma situação para essas pessoas, as pessoas que vão para a grande tribulação, as pessoas que ficarem vivas aqui após o arrebatamento, terão uma outra situação para enfrentar. E isso é uma coisa que nós precisamos ter com clareza. Todas as pessoas, como eu disse, os da consciência e os da lei, vão ter um, um julgamento sobre eles. Onde alguns irão para a glória eterna e outros para a morte eterna, para o juízo eterno. Aqueles que estiverem com o nome no livro da vida terão também um julgamento, ou para as bodas ou para as trevas exteriores. E esses que ficarem na grande tribulação, você pode pensar assim: tá, mas então ele não tinha nome no livro da vida, ele não foi arrebatado e está condenado. Não é isso que a palavra mostra. A palavra nos deixa muito claro. Uh, Apocalipse capítulo 7. Nós já falamos isso uma vez, mas é importante nós deixar isso repetido, claro em nossa mente. Depois dessas coisas olhei e eis que grande multidão que ninguém podia contar de todas as nações, tribos, povos e línguas que estavam em pé diante do trono. E em presença do Cordeiro, trajando cumprida, cumpridas vestes brancas e com palmas nas mãos. Estavam adorando ao Senhor diante do trono Respondi-lhe, meu Senhor, tu sabes, verso 14 E disse-me ele, estes são os que vêm da grande tribulação Mas lavaram as suas vestes e branquearam no sangue do cordeiro Então mesmo aqueles que passaram, ficaram para a tribulação têm uma enorme chance Há um tempo atrás o pastor falou aqui uma coisa muito importante nós teremos enormes surpresas naqueles dias da volta de Cristo, enormes surpresas. Pessoas que nós consideramos que estejam nas bodas podem não estar. E pessoas que ficarem aqui, aqueles que nós olhamos hoje e dizemos assim, pô, isso está condenado, só o inferno para ele, podem estar nas bodas. Isso é muito sério. E nós precisamos compreender esta profundidade de tudo isso. Porque <coughs> haverá ali nas bodas, ah, perdão, nas, ah, tri, ah, na tribulação, o anticristo vai tomar conta de tudo. O espírito vai estar fora, a igreja vai estar fora, o anticristo vai assumir o controle total daquilo que restar aqui nessa terra e ele vai obrigar, Obrigar a usar a marca Quem não aceitar a marca Vai ser Degolado E a Bíblia deixa bem claro Apocalipse capítulo 20 verso 4 Então vi tronos E aos que se assentaram sobre eles Foi dado o poder de julgar Os 24 anciãos E vi as almas daqueles que foram Degolados Por causa do testemunho De Jesus e da palavra de Deus E que não adoraram a besta, nem a sua imagem, e não receberam o sinal na fronte nem nas mãos, e reviveram e reinaram com Cristo mil anos. <coughs> <coughs> Mas os outros não reviveram, até que os mil anos se completassem, <coughs> essa é a primeira ressurreição. Então, vai ter aquele povo que vai lembrar de tudo aquilo que passou e não vai aceitar a marca. Mas, fatalmente, vai ter que passar pela guilhotina. Ou, talvez, em último caso, talvez consigam fugir para as cavernas, para os montes, para os buracos, como também fala em Apocalipse. Mas, enfim, há uma necessidade de nós compreendermos isso. Porque essas pessoas eles vão ser ministrados por aqueles 144 mil judeus messiânicos que forem pastores, missionários aqui na terra. Depois disso, depois disso, na, na sétima taça, porque as taças são o período da grande tribulação. Não vou entrar em detalhes das sete taças. Você pode ler depois lá em Apocalipse e vai ver que tudo aquilo que as Sete Taças fala tem muito a ver com aquilo que hoje se ouve nas notícias. Guerras, uh, guerra nuclear, uh, meteoros caindo, tudo isso aí tem a ver com as taças. Feridas, uh, secas, todas as pragas que se pode imaginar, o período vai ser lá nas taças. Mas no final das, tra das taças, vai acontecer a Batalha Onde Jesus virá pessoalmente pelejar Contra todos os exércitos de inimigos que se levantarem contra ele Apocalipse 16, verso 16 E eles se congregaram no lugar que em hebraico se chama Armagedon Na planície de Megido A batalha do Armagedon é a batalha onde Jesus peleja, Israel peleja contra todas as nações que se levantarem contra eles. Um ovo no meio daquele daquele imenso lugar onde todos os exércitos virão contra eles. Eu vejo isso como mais ou menos quando o Josafá estava pelejando contra os três exércitos, não tinha nada como fazer a não ser o livramento de Deus. E tudo isso que está é, sendo anunciado em relação a, ao chip como eu disse a condição uh, fundamental do chip é adoração a satanás negar Cristo e adorar satanás esse é o ponto central da exigência do chip então você vai ver hoje uh, tudo que está acontecendo hoje em nossa volta, a própria vacina. Quantas pessoas estão hoje brigando para ter a vacina? Lá naquele momento vão brigar para ter o chip. Quantas pessoas hoje querem eh, migrar para as criptomoedas e para as moedas digitais, que vai ser o futuro? Lá depois vai ser desta forma. Então o que nós estamos vivendo hoje não é nada mais do que um prenúncio uma amostra daquilo que vai, virá depois por que isso? porque a palavra diz em Amós que Deus não fará coisa alguma sem antes avisar pelos seus servos os profetas se Deus não faz nada sem antes avisar você acha que ele permitiria Satanás fazer alguma coisa de surpresa? não Deus, Satanás tem uma obrigação de anunciar tudo o que ele fizer, através de amostras anteriores, e nós podemos claramente aprender, como que vai ser depois, através das amostras que ele está mostrando hoje, entendeu? É simples. Então, depois, na batalha de Barmagedon, Apocalipse capítulo 19, verso 19, diz assim, ó, e via a besta, os reis da terra, os seus exércitos reunirem, reunidos para fazerem guerra aquele que estava montado no cavalo e o seu exército, Cristo. E a besta, o anticristo, foi presa e com ela o falso profeta. O anticristo, nós, nós seres normais aqui, nós ainda não sabemos quem é a pessoa do anticristo. Mas o falso profeta já dá para entender muito claro, quem vai ser ele, o anticristo é um famoso desconhecido do mundo hoje, mas o falso profeta, o mundo inteiro já conhece sabe quem é e respeita ele e vai obedecer o que ele mandar fazer esse é o falso profeta deu para entender? e o falso profeta que fizeram diante dela os sinais com que enganou os que receberam o sinal da besta e que os que adoraram a sua imagem estes dois o, falso, o anticristo e o falso profeta foram lançados vivos dentro do lago de fogo que arde com enxofre serão atormentados pela eternidade anticristo, falso profeta depois da batalha do armagedão foram lançados vivos dentro do lago de fogo satanás, o diabo foi acorrentado lançado no abismo fechada a tampa do abismo, por mil anos, e depois ele também será solto, novamente, e diz no verso 21 ainda, e os demais, daqueles que estiverem ali, daqueles que, ah, não foram aprovados, os demais foram mortos, pela espada que saía da boca daquele que estava montado no cavalo. E todas as aves se fartaram das carnes deles. Porque não foram lançados no lago de fogo. Foram mortos. Aquele povo que estava ali. Nem todos estavam uh, conscientemente lutando contra Cristo. Muitos estavam ali simplesmente obrigados a, a, a lutar contra ele. Um exército por exemplo. Eles tinham que cumprir ordem. Nem todos estavam plenamente de acordo, mas tinham que cumprir ordens. A palavra diz que os outros foram mortos pela espada que saía da boca. E o detalhe, não foram lançados no lago de fogo. Por quê? Porque as aves se fartaram das carnes deles. As aves não iriam para o lago de fogo buscar as carnes desses se as aves se fartaram das carnes É porque eles estavam lá E não estavam no lago de fogo Estavam lá Mortos por essa batalha Que ceifou Milhares, milhões De vidas A Bíblia diz que Depois Israel tentou Foi convocado Para enterrar Para consumir aqueles povos Eles passaram não sei quanto tempo agora É um texto que não me passou mas muito tempo apenas enterrando os mortos e as aves se fartaram. Então nós temos que entender mais um detalhe importantíssimo. Isso aí são aqueles mortos depois do arrebatamento que não aceitaram, que, que, que receberam, perdão, que receberam a marca depois do arrebatamento foram mortos. Porque antes, veja bem, Quantas pessoas você conhece Que já são falecidas Por alguma razão há, há tempo, pouco tempo Que eram pessoas muito boas Só faziam o bem Mas não acreditavam em Jesus Você veja bem Saia a perguntar Se a pessoa acredita em Deus Eu creio Que mais de 90% Das pessoas vão, vão dizer Que creem em Deus mas pergunte quantos creem em Jesus e tem relacionamento com Jesus Quantos por cento vai ser? Mínimo Mas Jesus diz, eu sou a porta, ninguém vai ao pai senão por mim Então nós temos que entender Tem muita gente boa, a gente costuma dizer lá no mundo Que o inferno está cheio de gente boa E é, no contexto está certo Vai ter muita gente boa que não vai ser salva. Mas qual vai ser o fim deles? A gente ouve falar que vão arder eternamente no lago de fogo. Será? Mesmo aquelas pessoas boas? Nós falamos agora há pouco. Alguns foram lançados vivos para dentro do lago de fogo e outros foram... Mortos pela espada do Senhor Mortos E haverá um novo julgamento Daqui a pouco nós vamos ver isso Quem então Vai sim Arder No lago de fogo Pela eternidade Por todos os tempos Vai ter um povo que vai estar lá sim Apocalipse 14, verso 9 em diante. Seguiu-os ainda o terceiro anjo, aquela voz do terceiro anjo, dos quatro anjos, as quatro vozes. Seguiu-os o terceiro anjo dizendo com grande voz. Se alguém adorar a besta, a sua imagem e receber o sinal na fronte ou na mão, também tal beberá do vinho da ira de Deus que se acha preparado sem mistura. Taça. No, no cálice da sua ira e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos, diante do cordeiro. A fumaça do seu tormento sobe para todo o sempre e não tem repouso nem de dia nem de noite os que adoram a besta e a sua imagem, nem aquele que recebe o sinal do seu nome. Estes que aceitaram o chip vão ter a condenação eterna sem morte mas condenação e sofrimento eterno, é o que está escrito e veja bem o inferno não é o fim para que, que serve o inferno hoje, para que, que o inferno foi, existiu para Satanás e os seus anjos não para os cristãos ou não para aqueles que vivem aqui como, como ser humano, o inferno é exclusivamente para Satanás e os seus anjos, porque o próprio inferno será condenado, o próprio inferno será condenado, depois, depois dos mil anos, no final dos mil anos, no final das bodas, no final das trevas exteriores. Mil anos de boda, mil anos de trevas exteriores, mil anos de satanás acorrentado. Final dos mil anos, satanás será solto e vai de novo tentar uh, destruir as nações, uh, corromper as nações daquele povo que estiver lá. Aí sim acontecerá o julgamento final. E o julgamento final Acontece em Apocalipse capítulo 20 O tribunal do grande trono branco Também tem gente que confunde os julgamentos O tribunal de Cristo é uma coisa O tribunal do grande trono branco é outra coisa ah, Apocalipse 20 verso 10 O diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde já estavam a besta e o falso profeta. Então o diabo vai ser lançado no lago de fogo. E de dia e de noite serão atormentados pelos séculos dos séculos, por toda a eternidade. O diabo, o anticristo, o falso profeta e todos os que aceitaram a marca. E vi um grande trono... Branco, e, os que, e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não foi achado lugar para eles. viu os mortos, grandes e pequenos, em pé diante do trono, e abriram-se uns livros, e abriu-se outro livro, que é o livro da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. O mar entregou os mortos que nele havia e a morte e o além entregaram os mortos que neles haviam. E foram julgados cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. Então o próprio inferno será lançado no lago de fogo. O lago de, de fogo é o fim dos ímpios e a nova Jerusalém é o fim dos cristãos, amém? Simples assim, então nós temos que entender, existe uma diferença de julgamento do povo que viveu pela consciência, serão julgados pelas obras Fez o bem correto pela consciência que Deus já tinha, porque a consciência é do Espírito, e o Espírito veio de Deus. Então, se eles obedeceram a consciência, estavam obedecendo a Deus, na época antes da lei. Os que viveram pela lei, obviamente, aqueles que obedeceram a lei, que cumpriram a lei. Estes serão julgados também Segundo as suas obras Que tipo de obras? A obediência à lei Nos livros A palavra diz No Salmo, se não me engano, 139 Que todos os nossos dias Foram escritos Desde, antes, desde que nós éramos ainda Uma substância informe Antes dos nossos ossos Terem sido formados Já estava escrito no livro Então cada um, cada ser humano da face da terra tem um registro, uma memória registrada e no julgamento de Deus tudo isso vai ser trazido à luz e vai ser um julgamento imparcial não esse julgamento que nós temos hoje aí na nossa justiça então isso é o que nós temos bem claro, bem nítido. Quero ainda passar um detalhezinho aqui. Não sei onde é que eu botei. Mas a palavra diz em Romanos, bem claro, que onde não há lei, não há pecado. Isso não significa que nós, não precisamos, nós seremos isentos de qualquer coisa, muito pelo contrário. Ali nós seremos julgados pela lei, mas nós hoje que estamos debaixo da, do tempo da graça, nós temos um, um outro momento, algo muito diferente. E eu vejo uma coisa, muitas pessoas acham que vivendo na graça, Jesus já fez tudo e eu não preciso fazer nada, Jesus já fez tudo por mim. Lá na cruz, ele pagou meus pecados, eu estou livre, hoje eu sou livre. É, de uma certa maneira, sim, é verdade. Mas isso me isenta de qualquer compromisso? Pelo contrário. Eu quero dizer para os irmãos que a graça é muito mais exigente do que a lei. A lei, você pega o texto da lei, cumpre, e acabou. Se teu coração está de acordo ou não, se você fez aquilo de boa vontade ou não, cumpriu, está cumprido, obedeceu a lei. A graça não. A graça te exige, veja o que Jesus falou sobre aqueles pecados. Antes aquele que adulterava estava em pecado. Hoje se olhar com o coração... Com más intenções, já pecou Então a graça é, é muito mais exigente do que a lei Mas o que que hoje, tantos quantos acham Que a graça está uma bênção Quantos estão sendo enganados e iludidos pelo diabo Só porque acham que estão na graça Esquecendo que ela é extremamente mais exigente do que a própria lei em todas as áreas, poderia dar muitos exemplos aqui então nós temos que ter uma coisa clara volto a falar de novo nós precisamos compreender aonde que nós vamos estar que tipo de, de julgamento nós vamos passar qual é o filtro que nós temos que ter no nosso caráter, na nossa vida para sermos aprovados porque volta a dizer nem eu, nem você, obedecemos coisa alguma que nós não conhecemos, você só obedece o que conhece. E o que hoje, vejo isso e, fico, e, e sinto isso, a grande necessidade que nós temos que ter, de termos um verdadeiro temor no nosso coração, daquilo que está por vir. Daquilo que nos será requerido das nossas mãos. Por isso a igreja hoje tem uma responsabilidade e todos os cristãos têm uma responsabilidade muito grande. E que nos será cobrado um dia. Isso me dá um frio na espinha quando eu penso nisso. E nós precisamos compreender todo o propósito de Deus. Queridos, eu gostaria muito que você pudesse meditar de novo sobre isso que foi falado aqui, uh, acrescentar coisas, buscar coisas. A igreja está à disposição para ajudar nas dúvidas. Divulgue, compartilhe. Nós compartilhamos tantas porcarias da internet que não ajudam em coisa alguma, mas as coisas de Deus muitas vezes a gente retém. Não retenha aquilo que você recebeu de bem. Receba no seu coração aquilo que a palavra mostra. Não julgue o profeta, mas ouça a palavra. E que Deus abençoe ricamente. E que todos nós possamos estar. Este é o meu voto, esse é o meu, meu alvo total. As bodas do Cordeiro. Porque se eu não estiver nas bodas do Cordeiro... Eu vou, vou passar no mínimo mil anos em situação extremamente crítica. E deve ser o teu alvo também. E nós temos que saber como que nós temos que levar a nossa vida para estarmos lá. Amém? Querido, que Deus ricamente abençoe a tua vida. Abre o teu entendimento, abre o teu coração para tudo aquilo que Deus tem falado. Que Deus abençoe em nome de Jesus. E hoje eu encerro aqui. Amém.